Viva amigas, aqui está o trabalho dos pontos altos a duas cores, terminado. Bem rematadinho, não se nota praticamente nada e depois sobe para a segunda carreira. Uma das minhas melhores invenções é estes pontos altos a duas cores. Eu espero que as amigas usem muito. Isto está em, em, em Creative Commons, portanto significa que não tem direitos autorais. Façam por favor, eu estou com muita curiosidade de ver quem é a primeira amiga que vai fazer... Um trabalho com pontos altos a duas cores. Aqui tem o detalhe do remate. No vídeo a seguir eu vou fazer todo este remate para vermos tudo. Mas aqui vamos só falar teoricamente. Lembram-se que tinha inventado um processo de eliminar as três correntinhas no início, na primeira carreira. Mas agora na segunda carreira o fio está preso. Está aqui preso e portanto não podemos desmanchar as três correntinhas. Mas eu arranjei um método top das galáxias e como veem está perfeito.